Segue uma mãe estava fazendo um vídeo preparando seu bebê para o banho quando algo muito assustador aconteceu. Minha, é de... A porta da despensa e da cozinha se moveu sozinha, não havia ninguém lá dentro, só os espíritos. Esta menina disse ao seu irmão que não conseguia dormir porque sempre via algo andando pela sala. Então ele fixou uma câmera para monitorá-la para ver se o que ela falava era verdade. O que ele captou vai te apavorar. O lençol daquela pobre alma, mas o pior veio em seguida. Ela foi puxada do sofá e um vulto negro entrou em seu corpo. Sim, um demônio entrou dentro de seu corpo. O que falar nas redes sociais por esses dias foi de algo sinistro que vem ocorrendo nas fazendas na China. Por algum motivo que ninguém consegue explicar, o gado está andando em círculos numa circunferência perfeita. Interpretam isso como um sinal apocalíptico. Outros como algo que tem algum tipo de relação com seres de outros mundos. Mas a verdade ainda permanece um mistério. dia de Páscoa, uma van parou na rua e um monstro em forma de coelho bizarro saiu de dentro com uma cestinha cheia de ovos de chocolate. Imediatamente, os pequeninos se desesperaram e bateram em retirada. É um medo bastante justificável. Uma criatura dessa eu quero bem longe do meu bairro. Bom, o vídeo não mostra, mas elas foram raptadas e utilizadas como ingredientes na produção de mais ovinhos. Aqui temos um toboágua diferente, ela deslizou em um túnel de esgoto que não se sabe para onde vai. Mas ela foi descobrir. Repare que o túnel está imundo, podre e cheirando mal. Infelizmente só a boia foi encontrada num buraco que dá para o mar a 6 quilômetros dali. E você, deixaria seu filho correr tamanho perigo? Ele está a 400 metros de altura saltando no que parece ser uma amarelinha mortal, sendo que ele já começa no céu. Um pulo errado o faria despencar lá de cima em queda livre. Muitos que sofrem de medo de altura ficaram aflitos só de olhar. Prestem bastante atenção nessas imagens captadas por várias câmeras de segurança ao redor do mundo, em vários locais de diferentes, a captação da mesma criatura, um pequeno humanoide medindo poucos centímetros e que se parecem com fadas. Será que essas belas criaturas mitológicas realmente existem? As imagens são muito claras, é simplesmente perturbador cada detalhe das imagens, é evidente que há mais mistérios entre os o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Eu sou um clone da Fernanda Montenegro. Esse é exatamente o ponto da imortalidade dela. Nós somos uma partícula dela. Nós somos uma parte da Fernanda. Não existe só eu. Existem outras. Ela se dividiu em outras partes para poder continuar o seu legado. Por isso ela é tão imortal. A Fernanda tem 93 anos. É por isso que ela se mantém tão viva Tão bem, tão incrível É por isso Nós ajudamos ela a ser desse jeito Existem milhões de outros famosos Que usam essa técnica De clonagem para poder ser eternos Como por exemplo A Taylor Swift que tem o clone dela Que é a Zina E é daí que vem tanta semelhança Com a Fernanda e comigo Quando ela era jovem Eu sou a Fernanda Alguma coisa andando atrás dele. Mas ele não vê nada. Bom, ainda não vê nada. Acabado de chegar do trabalho, estava tudo muito quieto, mas havia um gemido assustador vindo do quarto. Quando ele se aproximou, ele viu que havia alguém que ele não deveria estar. sabia o que era, mas essa coisa conseguia andar pela parede feita uma aranha. Ele se escondeu no sótão e ali mesmo desapareceu e nunca mais foi encontrado. E aí, o que seria essa coisa apavorante? Porventura não seria algum novo monstro da fundação SCP? Bom, é um mistério. O que você faria caso se deparasse com essa coisa em sua casa?